Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda e hoje o vídeo é este vestido tubinho com esta gola aqui, olha, que fica caída, que dá para você mudar o jeito de usar, tá? Ele é super simples de fazer, eu recebi lá do site da Teodora Tecidos, eu vou deixar o link aqui embaixo no box de informação para quem quiser estar adquirindo este Neoprene e... O que falar dessas listras na vertical, que deixa a gente super magra, né, pessoal? Bom, meninas, então, se vocês quiserem aprender a fazer este vestido aqui, super simples de fazer, é só você ficar aí e continuar assistindo ao meu vídeo. Bom, pessoal, então, pra gente fazer nosso próximo projeto, como vocês viram no começo do vídeo, é o vestido, venceu na votação o vestido. Eu vou colocando aqui o meu molde, vou cortando, é, este molde aqui eu vou usar ele para tirar frente e costas. Então, olha, eu dobrei o meu tecido na dobra do tecido, com as listas na vertical, porque eu quero que fique na vertical, ok? E coloquei aqui, vou tirar frente, depois eu vou dobrar novamente e tirar as costas. É bem simples e rápido de fazer, porque a gente tá usando o neoprene, ele não precisa nem fazer barras de tecido, porque ele não desfia, é, então, vamos colocar aqui e cortar. Se você não tiver prática, de alfaiate, fita métrica, risca só um centímetro de margem de costura e aí você corta. Pra quem já tem prática, já pode cortar direto, tá bom? Eu nem vou deixar margem de costura, eu vou cortar bem rente, porque eu quero que o vestido fique bem justinho, Tá? Já cortamos, então, frente e costas e já vamos montar ele. É só você colocar, olha, lado direito do tecido com o lado direito do tecido e passar uma costura aqui, olha, pelas duas laterais, olha, só pelas laterais, tá? Então, você vai passar daqui pra baixo e daqui pra baixo. Se você não tiver overlock, você vai passar na sua máquina reta no ponto zigue-zague com, com aquela agulha de cabeça dourada, Tá certo? Se você tiver overlock, é mais rápido o processo. É só você ir lá e passar, então, na overlock. Mas, no final, o resultado dá o mesmo, tá? A gente já vai pegar e vai fazer o seguinte. Nós já vamos cortar a parte do acabamento. Como que a gente vai fazer essa parte do acabamento? Você vai pegar uma fita métrica e vai tirar a medida do seu ombro total. Como assim, do seu ombro total? Então, teremos a, a, a participação especial da nossa boneca... Quando eu falo do ombro total, é toda essa parte aqui que você vai tirar, olha. Você vai fazer isso daqui, ó. É essa medida que você vai precisar, tá vendo? Então, é essa medida total, olha, dos ombros de fora a fora, com os braços abaixados mesmo, você vai tirar essa medida total aqui do seu ombro, tá? Então, no meu caso, tá dando um ombro de 108 centímetros o total, certo? Então, eu vou cortar aqui uma faixa de 108 centímetros, na largura que você preferir. Eu vou usar, eu vou aproveitar essa largura total aqui do tecido. Deixa eu ver quanto que eu tenho aqui, porque eu acho que não dá 108, né? Vamos ver. Tá dando 101 aqui o total. Bom, eu vou usar essa medida, vou cortar aqui retinho só pra acertar aqui. não tenho tecido suficiente, eu só tenho um metro de tecido e só me sobrou isso de tecido, eu vou cortar um pouco menor mesmo do que o meu ombro, então ela vai ficar um pouco justa no meu caso, tá? Mas no meu caso, eu não tenho como, porque eu não tenho mais tecido, então, gente, eu estou usando um metro de tecido certinho para fazer este vestido, então, pra vocês terem noção. Então, eu vou utilizar, vocês vão ver que eu estou utilizando até no, no fio errado do tecido, porque o fio, ele é assim fio errado, né? É Muita gente fala que não é o fio certo. Não, não existe fio certo ou fio errado. Existe o jeito que você for cortar e o caimento que você quer da sua peça. Depende do jeito que você corta. Se você corta no fio, fica um, fica um caimento. Se você corta no fio oposto, fica outro caimento. Se você corta no viés, fica outro caimento. Então, depende muito do caimento que você quer. Como eu tô usando uma malha... E ela vai ter elasticidade, na verdade, ela tem mais elasticidade desse lado do que deste. tá vendo? Aqui ela é mais firme. Então, não tem problema cortar um pouco menor, tá? Então, eu vou cortar, já cortei, na verdade, né? Vou unir aqui pelas laterais, vou passar uma costura aqui pela, pela lateral, não, né? Pela parte das costas, porque essa parte vai ficar nas costas do meu vestido, é só passar uma costura reta. Aí, depois, eu vou dobrar isso, olha, ela vai ficar grossa, assim, a minha, tá? Tá? Mas eu tô usando todo o tecido que eu tenho. Então, eu vou cortar aqui agora, eu vou pra máquina agora, fazer todos esses espaços que eu acabei de falar pra vocês, ok? Lembrando que eu vou o overlock, mas não tem problema se você não tiver overlock, você vai costurar na sua máquina reta normal, pessoal. Bom, pessoal, então, agora que a gente já montou, vocês têm duas opções, olha. Aqui, na manguinha, você pode fazer que nem eu fiz, colocar um pedacinho de tecido, tá vendo? Ou você nem precisa, porque, como eu disse, esse tecido não desfia, então, não precisa nem colocar acabamento, tá? Agora, eu vou virar isso daqui pra dentro, olha, desta forma, e vou passar uma costura reta na máquina, tá? Na máquina doméstica normal, só pra ficar isso daqui pra dentro viradinho, olha, tá? Mas se você não quiser fazer esse acabamento, não tem necessidade, porque não desfria. Então, você pode deixar assim mesmo e não vai nem aparecer, tá? Bom, depois que você fez esse acabamento, o que, que você vai fazer? Você vai achar meio frente, meio costas, tá? E vai fazer a mesma coisa aqui com a parte da sua gola, ou do seu ombro, enfim, né? Como já tem uma costura aqui, olha, eu tô dobrando ele ao meio, que é a parte que a gente vai, né, utilizar. Ele vai ficar dobradinho assim, tá? Então, eu vou achar aqui meio frente meio costas dele. O meio costas é onde tem a costura. Meio frente, a gente dobrou, achou. E aí, a gente coloca aqui onde a gente achou aqui, ó. E acha as laterais. E marca os quatro pontos, só pra hora que a gente encaixar, encaixar certinho ali e ficar bem certinho o acabamento, tá? Bom, então, você vai vir aqui agora com a sua gola. E vai vir aqui e vai encaixar, olha. Costa com costa, frente com frente, tá vendo? E aí, você vai passar uma costura, mas essa parte aqui, que é... Essa parte aqui, você só vai costurar, ó, só tem essa parte aqui da frente pra costurar, certo? Então, você encaixa, e aí, você vai passar uma costura aqui. Ou você passa no bloco, ou na sua máquina mesmo, no ponto zigue zague tá? Só que daí, você dá continuidade aqui pra fazer a parte do acabamento. Então, você passa aqui e continua dando a volta na, na gola total, ok? Então, é só fazer essa, esse processo na máquina... Se você quiser fazer a barra, você pode, eu não faço a barra, geralmente, de roupas em neoprene, eu acho que fica muito grosso, eu deixo sem fazer a barra, então, eu corto, eu vou cortar essas linhas, claro, mas eu corto o mais reto possível e deixo, sim, olha, a barrinha sem fazer, tá? Então, agora, a gente vai pra máquina fazer esse passo aqui que eu acabei de mostrar pra vocês, tá? Antes de a gente ir pra overlock fazer isso daqui, eu vou só fazer esse acabamento aqui da minha cava, tá? Que é na máquina reta, e aí, a gente vai pro overlock. Então tá aqui pessoal, o resultado final do vestido. Eu adorei. Bom, para variar, né? Eu adoro todas as minhas criações. O molde vai estar disponível no site do 36 ao 56. É bem simples de fazer, ele fica super elegante. Dá para usar diversas formas: com salto, com tênis. Então, qualquer um dá para usar, mesmo se você não gosta muito de vestido desse estilo. Porque você tem um jeito, uma pegada mais esporte, fica muito bacana usar com tênis, pessoal. Se você quiser fazer ele mais curto também fica legal. Então aí depende do seu gosto, mas dá pra você fazer. Fica lindo curtinho, viu? Eu não uso roupa curta, mas pra quem usa fica lindo. É, qualquer dúvida que vocês tenham é só deixar aqui embaixo nos comentários ou pode me enviar por e-mail. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e eu espero vocês em um próximo projeto.